Tratamento de espíritos em templos do passado Os conhecimentos eram transmitidos aos candidatos em templos iniciáticos. Os grandes mestres transmitiam, além do conhecimento, a ética e a moral, o respeito, o amor e a caridade. Que vergonha maior seria encarar o mestre depois de tanto errar? Assim somos nós. Com distância dos mestres, fomos distorcendo os princípios aprendidos. Agindo em função do orgulho e da vaidade, torcemos o que havia de mais sagrado, condescendendo só um pouquinho de cada vez nas regras de conduta, aceitando uma lisonja, um agrado e mais tarde exigindo e ordenando, perdendo cada vez mais e como resolvemos adotar a regra perdido por um, perdido por mil. Na nossa distorção, afundamos cada vez mais, conhecendo o lado mais negro e fundo do abismo. Que ato maior poderia o mestre fazer do que olhar os nossos olhos com tanto amor e piedade que nos reduziríamos a simples vermes sabendo o quanto nos desviamos do caminho? E assim, os templos iniciáticos da Atlântida, do Egito, da Índia, dos druidas, etc., podem ser invocados para que o mago seja levado até a presença de seu mestre iniciático e, dependendo do estado do mago, é necessário desmagnetizá-lo das iniciações que recebeu.